Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos, a ele também. O que não queríamos era curvar-nos à evidência. Tínhamos medo de encarar a realidade. — Dizei algo de vós, Sr. Botelho — atreveu-se João castigar-me. — Há muito estimais observar-nos, mas tende silenciado sobre vossa pessoa, que tão interessante nos parece — Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago ignóbil do suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo. A honra, inclusive. E a própria vida. — Perdão, amigo de Azevedo. Como jogaste a vida se aí estás a falar nos de ti? Interveio Jerônimo desconcertantemente. O interlocutor sobressaltou-se e... Sem responder, insistiu no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho, vem dizer algo de tua majestosa superioridade. Sentia a mordacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo e que deixaram um momento de choramingar para me provocar o mau humor. Aborreci-me. Fui um indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira ainda a grave anormalidade. Pois que? Seria eu, acaso, forçado a confessar particularidades a tal corja só porque ela havia confessado as suas? Porventura devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no vale-mundo? Pensei, sufocado pelo orgulho, com efeito de me julgar superior. A consideração que aos companheiros de infortúnio meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existir injustiça calamitosa, que eu não merecera repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam omiciado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir porque o meu orgulho a tanto não me animava. Todavia, personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se a vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramam-se do seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem, tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos mentais se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lianeza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que me habituara até então, fez-me aquecer ao alvitre de João de Azevedo. Mas foi, antes, dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo, grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima situação em que me achava. — Eu, senhor professor... Sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem gestas, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava, e continua ignorando, o que a dois palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo, digo fui porque algo segreda em meu ser, que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como, principalmente, não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regalo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que, muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras, a resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofríveis. Após décadas de prélios malogrados, de aspirações banidas da imaginação, por irrealizáveis no campo da objetividade de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos, a cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio as lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam, as potestades celestes, seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego? Cego eu? Como viveria eu cego? Entendi que se o ente supremo de quem eu não descria até então existisse realmente, tal não se daria porque não quereria certamente desgraçar-me. Esqueci-me de que existiam esparsos pelo mundo, milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que, se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não o deveria ser. Era, sim, injustiça, uma finalidade dessa para mim. Cego, era o máximo. Tão profundo quão surpreendente desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu, que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para adiante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dê-me por vencido. Cego, eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda sobre minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono do meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como remate honroso de uma existência que jamais curvara a serviza frente fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando, as minhas concepções viciadas pela descrença em Deus, a paz do túmulo em consoladoras visões. Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com a minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido a respeito de mim mesmo, e, considerando-me mártir, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir a sociedade dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Não, ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo, humilhante para mim, de minha figura vacilante, tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refucilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. Mil vezes não. Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar, dentro da noite pávida da cegueira, a jornada que, já enfrentada à boa luz dos olhos, fora farta de impeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino que me reservara tão desconcertante surpresa e inconsolável, permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha provir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados todos. Só eu estava certo. Exagerando a tragédia das minhas desesperanças, pois que eu, que possuía a capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno a mim, ignorantes e beócios de cofres recheados. Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam um continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas e ternas, de excelência que está sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido, incorrespondido, ferido por descasos tanto mais amaros quanto mais extensas fossem as radiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, reto, a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos, a considerar tratantes? Sim. Era demais. E depois de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, indivíduo impaciente, nada conformado, esses fatos, tão vulgares na vida cotidiana, avultavam como veras calamidades morais, o doloroso arremate da cegueira, reduzindo-me à insignificância do verme, à angústia do desamparo, a inércia do idiota, a solidão de masmorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus, não entendi sua lei, não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou-me o pensamento aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa, que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, é um demônio, é um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo. Precipitei-me. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.